Rapaziada maluca, hoje nós estamos doidos porque nós queremos esse mano aqui do lado O novo Brawler Squeak, será que eu vou ganhar ele na sorte? Vamos abrir caixas agora e saber se a gente vai ganhar Ok Ok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 Rapaziada, vamos antes aqui na loja pra abrir isso aqui primeiro da loja, hein Galera, galera, galera E ó, e você se for comprar o Nesquik ali, mano Não esquece de vir aqui na loja e colocar o código BRUNOCLASH Pra ajudar o canal também, hein galera Não esquece, coloca aqui BRUNOCLASH E tudo que você comprar aqui uma parte vem pro canal também Pra ajudar a gente também, tá bom? Bom, ah, e manda lá no meu Instagram o print você comprando Ou vídeo, que você pode ganhar também um gift card na faixa Na faixa então vamos lá, ó, vamos abrir aqui a primeira caixa, meu amigo. Já reza aí, rapaziada. Tem vela aí, já acenda a vela aí, mano. Pelo amor de Deus. Para que você ganhe, é, é, você apostou que não, hora. filha da mãe. <risos> <risos> vamos lá então, hein, rapaziada. Primeira caixa do dia. Já ganha a primeira, imagina a caixa simples, mano. Bora lá, bora lá então. Primeira caixa, moedinha pra variar, né? Sempre, nunca vou ganhar na primeira, pelo amor de Deus. Bora lá, então agora a gente vai pro pé ó. O complicado é o seguinte, rapaziada. Temporada anterior não sobrou nada, porque eu usei tudo pra ganhar a última e deu ruim Então o que a gente tem é isso aqui, ó Do 33 até o 70 É muito pouco, mas vai que, né? Vai que Deus abençoe, né? Vai saber, né, rapaziada? Vamos ver Então vamos abrir aqui vamos ver o que vai acontecer, manos Ó, partiu Vamos lá, então, primeira caixa tá aqui Vamos, Xedão, reza aí, Shedão Imagina a primeira, mano, Cara, que lindo Você é louco, mega caixa, agora vai, hein? Agora vai, mano Hum, vai não não foi não. Caixa grande aqui também não. Meu Deus do céu, mais uma também não. Ih, caraca, já tô vendo que vai dar. Vou ficar nervoso. Meu, Opa! ai, mano, apareceu. Um... <risos> mano, assustei. Ai, meu coração. Ai, meu coração. <risos> apareceu meu. Uma... Ai, Brasil! <risos> Vamos lá então, moedinhas, nada, mega caixa, mano. Vamos lá então, mais uma mega caixa. Agora tem que ganhar. <risos> Ai, meus amigos, tá difícil, hein, rapaziada A galera tá chorando no chat já, dando risada do Bruno Meu Deus do céu Caixa grande, vai, agora é a hora, agora é a hora Não foi, caixa normal, agora Ixi, mano Ô, oh, Shedão, não vai dar assim, mano, meu Deus do céu tem que gastar no décimo terceiro Que eu não tenho, vamos lá, então Nossa, mano, meu Deus do céu Caixa bra... Ih, mano Cara, eu tô, eu tô, eu tô me sentindo um lixo Mega caixa Não vai vir Na última, ô, oh, meu Deus Caixa grande, vamos lá, caixa grande. Nada. Oh meu Deus do céu. Ai, caixa grande, mano. Não vai também. Mega caixa. Agora. Ah, não vai, mano. Filha da mãe! Ai, meu Deus! Moeda. Como que eu vejo minha, minha chance de ganhar coisa? Eu quero ver minhas, minha chance, mano. Meu Deus, vai na loja fala? vai na loja ali Nas no, no, no, caixas se fosse comprar uma mega caixa Uma caixa não, grande, você é. clica no Ponto, no ponto de tal Nossa, 0,27% é 0,27% Mano, olha, mas Pelo amor de Deus, tô na merda Ó, já abri coisa pra caramba, galera Não tô conseguindo, vamos lá, então Caixa grande, estamos no 50, vamos lá, tem chance Eu confio, eu acredito, vamos, Jesus <risos> Mega caixa Agora vai, hein? Agora eu sei que vai Nesse, quick neles Não foi Caixa grande Puta merda, mano, não acredito Ai, assustou de novo, mano Tinha outro bagulho na caixa Ai, meu Deus, caixa brau, caixa brau Nada, caixa grande Vamos, caixa, não, mega caixa, mano Vamos, não, mano Não foi Meu Deus do céu Caixa grande aqui, caixa grande. Nada, mano, de caixa grande. 61, falta 9 níveis, mano. Meu Deus. Puta merda, mano. Agora eu não sei, mano. Eu vou abrir as caixas grandes antes, mano. Caixa Bral, quer dizer. Caixa Bral? Não. Meu Deus, tem um caixa Bral ainda? Não tem mais caixa Bral, mano. Agora vamos de caixa grande. Caixa grande. Não deu. Meu Deus. Caixa grande, caixa grande. Vamos. Ai, caraca. Não vai... Ih, mano, tô ferrado. Estou ferradito. Eu vou até pegar skin da Belly, porque, mano, meu Deus, eu já sei que vai, vai dar... dar sorte. Vai dar sorte a skin da Belly, vamos lá. Belly! Uhul! Belly, Belly, Belly. Nossa, mano, você não acredita. O quê? Abriu uma caixa e ganhei ele. Não, você tá zoando, vai Sai pra lá, ó, cavalo. Mentira, mentiroso, mentiroso. Safado mentiroso. Meu amigo. Ô, oh, essa Belly é bonita, mano, meu Deus. Vou pegar um pacote de reação pra ver se dá uma ajuda também, já peguei ali. Caixa grande, vamos continuar as caixas grandes agora Quatro caixas grandes, oh meu Deus do céu, vamos lá A Primeira já foi A Segunda também Nossa, quase, desde. Ai meu Deus do céu, Jesus Cristo Ai, mano Não foi, mano Meu Deus, mega caixa Vamos, mega caixa Nome de Deus Vamos, vamos ajoelhar aqui e rezar junto, rapaziada Em nome de Deus Oh, glória Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos. Agora vai, agora vai. Agora certeza que vai. Agora certeza que vai. Uh, vamos lá. Vamos ganhar. Mano, apareceu umzinho, mas não tá piscando. É, não tá piscando é porque deu ruim. Não tá piscando é porque deu ruim. Vamos voltar aqui, daqui pra cá. Mega caixa aqui, ó. Ai, meu Deus, nome de Deus. Vamos, vamos, vamos. Não foi. Ai, mano. Só tem mais uma, mano. Ferrou. Quebrou tudo. Parece abrindo eu abrir minhas caixas. Quebrou tudo, mano Você também tá me reza? Meu Deus do céu Meu Ah, do céu. e a galera tá falando que tá sentindo que vai agora, hein Vamos lá, hein Última caixa, mano Última caixa, mano Tem mais caixa lá? Não, é a caixa Ei, esse jogo tá me enganando Tá falando que tem caixa lá E eu tô lá na, na desespero lá Então, tem uma aqui, tem uma aqui, hein Eu tô com o coração na mão, mano Ó, ó. Vamos lá, então, partiu Vamos Não. Nossa, eu tô triste, mano Porque vai Paga Nada, aí depois mano. Paga... <risos> Não acredito, mano Não acredito, mano Não acredito, mano Na moral tá querendo fazer o Bruno Me trollou não, tá Me trollou, mano F no chat agora Todo mundo F no chat pro cavalo Que se deu mal F no chat, mano F no chat pro cavalo que se deu mal mas estamos aí, né? Fazer o que, né? A vida é longa, mas. Pelo menos eu apoiei o Bruno Clash na loja, rapaziada. Ó, vamos uma última tentativa, vocês acham que vale a pena? Uma Mega Caixa por 60 gemas? Ou não? <risos> Acho melhor não, De guarda essa aliança pro um próximo. 49. Eu, que <risos> eu não acredito que eu não ganhei! Ai meu Deus. Não, não, não, acredito, não. não acredito, mano. Não acredito. E eu, eu não vou ganhar Star Power, não vou ganhar nada! Mas vamos lá, vamos lá, hein, Bruno Nossa, meu Deus, F no chat F no chat Bora comprar então o Squeaky, mano Partiu Nesquaky na tela, nunca me deu tanta raiva de ganhar um Squeaky Tá aí, ó, que Safado, filha da mãe Não veio comigo nas caixas, hein Quis vir depois, se safadinha Mas tá aí, pegamos o Squeaky Agora vamos usar os pontos, né, nele, pelo amor Pelo menos isso, né Vamos Ô, lá, Bruno, pelo menos. Ah, é claro que você nunca sentiu tanta raiva de ganhar o squeak, você nunca ganhou a primeira é, vez. É, faz sentido também, faz sentido também. Eu também tem isso também. Vamos lá, vamos dar ponto pra ele aqui, ó. Bruno, eu já bota os maiores, porque é? aí você gasta menos. É. Ô, cavalo. Ou.. É, gasta menos. Então tá, então vamos lá. Partiu 500 Partiu 500 nele. E aí, ah, e aí as outras vira, vira caixa, né? Sim, aí dá pra você até ver se você consegue ganhar um poder estrela ou assim. Deixa eu ver, dele. vamos lá. É. Vamos dar uma melhorada, então. Speak nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, 6, 7, fica 8. Eita, chegamos no nível 8. Nível 8 por enquanto, hein. Vamos precisar de mais um pouquinho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Deixa eu ver ali. Quanto será é que eu preciso, hein? Mano, eu tô na dúvida se vai dar, mano. Você precisa de um pouquinho mais do que 200. Só. Agora eu preciso de cento e... não, 160, isso. Não, não. 160, não, ah, 160, não, é 110. Não, 110 160. Ah, não, 160. 160, vamos lá, 160, vamos lá, 160, que dá mais. Deixa eu ver se eu tenho isso aí, né, mano. 200, tenho 200. Ah, é a última. Ah, não, tem 100 também. <risos> tem ah, tem mais uma de 200, então tá bom Ah, tem mais, tem mais Ah, se é 150 Então eu vou deixar esse de 200 Vou pegar um de 100 E um de 75 que eu tenho aqui, acho também 75, olha lá Aí, ó, foi Aê, melhoria desbloqueada Bora lá, deixar nível máximo, mano Nível máximo, mano Uhul, nível 9 Agora falta pegar as coisas, né? Vamos ver se a gente dá sorte. Tenho dois pra pegar. Nossa, caixa grande, mano. Bora lá, então. Res! Imagina eu ganho as duas coisas. Uma em cada caixa. é louco, aí é brabo. Resgatando. Aí seria lindo, né? Imagina. Ouro. Ah, duplicador de fichas. Caraca, gelei. E agora mais uma. É, muito, muito azar. Vamos lá, então. Ouro. E só. Triste, Mas triste. Se você não conseguir, Se você não conseguir as coisas dele aí, é, dá pra você usar essas 40, é, 169 gemas, comprar uma mega caixa lá na promoção. É. E a outra na promoção por 60. Exatamente, exatamente. Vamos ver, vamos ver se a gente consegue então agora. Vamos ver se a gente consegue agora então. Olha lá, 49 gemas a Mega Caixa pra gente ver se a gente acha essa bendita Star Power, mano. Vamos lá então! Partiu 49, não vai dar, mano, tenho certeza que não vai dar. Falando o contrário pra ver se vai. Ih, 600. 60 gemas. Minha última chance, hein, rapaziada? <risos> De má chance. 60. F no chat, F no chat. Nossa, ganhei. Eu só não sei o que. Eu só não sei o que. meu oh, Deus do mim. céu. Acessório, tikalaka, Acessório, mano. Oh. Uh, uh. Aumenta o alcance da bolha eu pegajosa dei. em 100%. Três usos por partida. Ah, moleque! Confia! Ah. Qualquer coisa você compra o Poder Estrela Amanhã na loja. É, então, exatamente, mano, exatamente. Que doideira. Consegui, consegui, hein. Consegui, pelo amor de Deus. Só faltou o Star Power, né? Mas tá bom, fazer o quê? Star Power, como a gente falou, a gente espera na loja aí, né? A gente tem bastante dinheiro. Ouro não falta, viu? Ô, oh, eu quero jogar uma com ele. Vamos jogar uma com ele? Pega os brothers mais baixos que vocês têm aí, não sei. Bora. Beleza. Então bora, bora lá então, vamos lá Vamos jogar, então é isso rapaziada Voltamos depois com mais um vídeo Aí sim, jogando, subindo Tentando pegar Star Power, beleza? Então é isso mano, tamo junto, Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal, abraço a todos E falou